Deixa eu posicionar de um jeitinho da hora. Pra vocês entenderem. Ó, Tá vendo esse aqui? Ó? ó, embaixo ali, como é que tá bonitinho. Ó, Alinhadinho. Aí a, a linha frente. Olha isso aqui, como é que tá tudo torto. Ó, ó o vão desse. E ó, o vão desse. Então vamos tentar arrumar essa coisa aí. Isso aí não vai ter jeito. Vai ter que meter a furadeira ali na mini frente. Às vezes o farol. Às vezes a mini frente já foi trocada. Desse carro eu não sei se foi trocada Mas o farol eu sei que é outro Então vamos tentar resolver essa bagaça Fechou? embora Então vamos lá, hein, ó para desmontar Todo mundo sabe que tem quatro parafusinhos aqui atrás ó. Vocês não vão conseguir ver por causa que o intercooler tá montado Mas tem quatro parafusinhos, oito aqui atrás Certo? Soltou esses quatro parafusinhos Ele vai sair Então só recapitulando aqui, ó O que, que nós vamos ter que fazer nesse farol? Deixa eu baixar aqui Aí, ó Nós vamos ter que fazer ele, ó Descer ali, certo? Ó o de lá Nossa, mas tá muito bonitinho gente. Tá focalizando, cuzona? Aí, foi Então isso aqui vai ter que descer Então provavelmente eu vou ter que fazer um rasgozinho na lata ali, ó Pra ele baixar Certo? Não vai ter jeito Isso aí, que nem eu falei Às vezes é mini frente Que já foi trocada Às vezes é... É, como é que fala? O farol também que tá tudo torto Ressecado, essas coisas Se bem que esse farol não é tão velho Então é isso, vamos lá? Vou arrancar aqui rapidão E aí nós vamos ver o que, que nós vamos fazer Fechou? Tentando saber qual que é a marca dessa coisa Mas eu não, não tenho nada marcado aqui RF eu acho Acho que é RF Não sei dizer pra vocês Se é uma marca boa, se é uma marca ruim Ó, é esse bicho aí Eu sei que aqui é tudo de plástico Isso aqui entorta tudo Mas vamos lá Ó, e eu já tô vendo aqui que já tentaram Fazer uma gambiarra aqui hein? Igual que eu vou fazer Acho que o cara que montou isso aqui pro, pro ex-dono do carro já tentou fazer essa merda, hein? Aí viu que tava mais um meninho e falou, ó, ah, vai ficar assim mesmo. Se lasque. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo aqui, ó? Como a nossa intenção é fazer esse farol descer, ó, eu vou ter que fazer um rasgozinho nos quatro aqui, tá vendo, ó? Pra ele descer, ó. Não tem jeito Os puristas agora fecham os olhos hein? Deu uma arrombadinha Agora eu vou pôr o farol de volta hein? Pra ver como é que ficou Já vai, já vai dar pra ter uma base hein? Deixa eu ver de longe Olha que lindo Minha gente Deixa eu só prender um parafusinho aqui Pra ele não cair dali Olha só Simples hein Não foi tão difícil não hein O, o lado de lá foi um pouquinho mais difícil ó Tá vendo como já mudou? Lembra como é que tava do outro lado? Ó Olha ali embaixo, ó Ficou lindo, top Agora eu vou montar aqui E aí nós vamos ver se ele tá alinhado assim, ó Aqui, ó Aí eu vou ter que pôr a grade pra ver se ele alinha com a grade, entendeu? Aqui embaixo eu tô vendo que ele tá retinho, ó Tá bonitinho Eu só vou apertar aqui rapidão Dar um pause, e apertar os quatro parafusinhos E eu já volto, beleza? o vídeo não ficar muito grande Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Apertei o farol, ó o que aconteceu Ó, esse canto aqui, ó Tá um pouquinho mais levantado Do que o meio aqui, tá vendo? Consegue perceber? Aqui tá um pouquinho mais alto Então eu vou ter que arrancar o farol de novo E dar mais uma desbastadinha Só desse lado aqui pra ele fazer assim, ó Descer só aqui, ó Fechou? Vou desmontar de novo Pera aí Vamos lá, tirei. Então nós só vai dar mais uma abaixadinha nesse lado aqui. Vamos lá. Puristas, fechem os olhos, hein? E aí, lindo de bonito? Alinhadinho, hein? Agora vamos pôr a grade para nós ver como é que vai ficar, né? Vamos meter a gradezinha. E daí a gente vê como é que vai ficar com a grade. Ó, oh, eu acho que tá faltando uma beirinha ali, hein, ó. Ó. Tá vendo aqui que tem um dentezinho? Deixa eu mostrar do outro lado. Ó. Esse outro lado aqui, ó. Ó, retinho com a grade, tá vendo? Então nós vamos ter que deitar aquele farol assim, ó. Ó. Esse farol vai ter que dar uma deitada pra frente, ó. Ele tem uma regulagem aqui, tá? Ó? ó, esse buraco aqui, pra quem não sabe, ele tem uma regulagem aqui, ó. É O farol deita pra frente. Eu vou tentar regular aqui. No de lá, não deu. No de lá, eu vou mostrar pra vocês o que, que eu tive que fazer. Deixa eu ver se nesse lado aqui, só com a regulagem, vai funcionar. Aí então pessoal, vamos lá, vamos lá pessoal, dando continuidade na bagaceira, ó Aqui, como eu falei pra vocês, tem uma regulagem, certo? Aqui, ó, tá vendo como aqui tá desalinhado? No de lá, eu não consegui só nessa regulagem, tá? Ó Lá eu vou falar pra vocês o que, que eu tive que fazer, ó Mas aqui, ó, você vai apertando aqui, ó É de plástico, é meio ruimzinho de apertar, mano. Mas ele vai saindo, ó. Pessoal, tá com um beozão aqui, hein? Ó. A regulagem que eu falei pra você, puta, não vai dar para ver, mano. Será que eu consigo ligar o flash aqui, mano? Como é que liga o flash? Não dá para ligar a porra do flash. Então, ó, deixa eu ver aqui se vai dar pra ver. Aqui ó, ele tem uma engrenagemzinha de plástico aqui, ó. ó. ela aqui, ó, tá vendo? No farol de vocês, vocês vão ver. A regulagem de cima aqui, você vira, vira essa engrenagemzinha, que vira esse parafuso. Só que o que acontece? Como é plástico e tá tudo ressecado, ela, ela comeu aqui. Então, isso aqui não tá girando, não tá vindo pra frente. Só que eu vou rodar com o alicatinho aqui por trás, ó. ó. Por trás ele vai ter um ferrinho aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, ó. ó tá vendo com o alicate lá, ó? Ó, tá vendo o parafusinho virando? Tá vendo a, engre... a engrenagem aqui, ó? Ó, era aqui que tinha que virar, ó. Então eu vou virar no alicate pra vocês verem, beleza? Deixa eu reposicionar aqui de novo. Pera aí. Aí, ó. Que acho que vai dar pra vocês verem, ó. Repara aqui, ó. Você vai ver como que o farol vai indo pra lá Quer ver, ó? Repara aí pra vocês verem Deixa eu achar aqui o parafuso Ferrinho Tá vendo o farol indo pra lá? Ó, bem devagarzinho Ó, ó. Tá vendo? Tá alinhando, ó O barulhinho que tá fazendo é a engrenagem roçando, ó Que já comeu tudo mesmo Ó lá como já tá retinho, ó Deixa eu ver aqui, acho que até passou, hein Ó, olha por aqui, ó Acho que passou um pouquinho aqui na câmera, não vai dar pra ver legalzinho Deixa eu baixar aqui pra vocês verem como passou Ó Ó lá, ó, tá vendo como passou? Então vou voltar um cabelinho aqui ó. Deixa eu voltar Aí ó, acho que é isso Mais um pelinho de nada Aí ó, acho que é isso Ó Então pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês É o seguinte, nesse farol daqui ó. Olha como ele tá Eita, é que tá grudado no carregador aqui Desculpa Ele tá bem alinhadinho então, deixa eu explicar o que aconteceu. Nessa regulagemzinha, eu não consegui chegar ele aqui, ó, nesse alinhamento. O que que eu fiz? Aqui, ó, nesses dois parafusinhos que tem aqui, ó. Opa. Pera aí. Deixa eu clarear. Aí, ó. Tá vendo? Ó, vai ter um parafuso aqui e um aqui. Nesses dois de cima aqui, ó, tem um aqui, tem um aqui. Eu coloquei uma ruelinha aqui por trás Aqui não vai ter como mostrar pra vocês Mas tem uma ruelinha. O que que acontece? Deixa eu escurecer de... Aí Na hora que eu coloco aqui Ele joga um pouquinho pra frente, entendeu? Só tem ruela nos dois de cima Uma arruela de cada Já era, ó como fica alinhadinho Tem bastante gente que reclama Da seta também a seta, pessoal, muitas vezes o que acontece, deixa eu catar outro aqui pra vocês entenderem É que a seta tem, cada farol tem um modelo de encaixe, ó Esse daqui, por exemplo, ó, é assim, ó Tem esses dois negocinhos Deixa eu ir pro outro lado ali, que o outro lado vocês vão entender Ó Tem esses dois parangulezinhos aqui, ó Tá vendo, ó Esse e esse, que ele encaixa ali, ó Deixa eu clarear aqui pra vocês verem Ó, tá vendo os encaixa aqui, ó Aqui e aqui, ó Ele encaixa aqui, ó Então, consequentemente Se o farol Tiver alinhado Aqui A seta vai alinhar também, entendeu? Ó, aqui o que que tá acontecendo, ó a seta tá pegando aqui, ó. Tem até um lascado aqui, vou ter que dar um retoque. Então, aqui eu vou ter que dar uma amassadinha para dentro na lata. Para a seta se encaixar legalzinha. E aí ela é presa aqui dentro, ó, por essa mola aqui, ó. Aqui tem uma mola, que você puxa ela aqui, ó, e prende ali no farol. A seta tá presa. Só que o que que acontece? Por que que muitos dos farol fica torto? A seta vou explicar para vocês tem dois modelos de encaixe desse aqui ó. tem um que é um pino só aqui no meio e tem um que é dois que que eu já vi bastante já até tive carro assim Deixa eu escur... aí às vezes o cara quer encaixar o que é de um, um pino no que é de dois aí ele fica todo bambo entendeu então você encaixando a setinha aqui no farol que é original ó, Que tá alinhado A seta vai ficar alinhada junto com o farol Ela vai acompanhar, entendeu? Ó lá, ó, ela vai acompanhar o farol aqui, tá vendo? Ó? Aqui e aqui ó. Só que Não é isso E aí? O que vocês acharam? Videozinho simplesinho é, Eu postei uma fotinha dessas coisas no meu Instagram Que nem eu falo pra vocês a, a, a, O termômetro do canal é o Instagram Eu postei uma fotinha lá Que eu tava alinhando, tava mexendo os cara, grava, grava pra nós Tá aí. Gravei e coloquei. Então, se você ainda não me segue, vai lá. Bidu Garage. No Instagram. Fechou? Lá é o termômetro. posso posto uma fotinha do que eu tô fazendo no carro, os cara pede para gravar e eu gravo. O que eu vejo que não dá muita empolgação nos caras. Os caras não querem muito, eu já nem gravo. Fechou? Então é isso. Espero aí que tenha ajudado vocês. Espero que seja útil. Tenho certeza que vai ser útil. Fechou? É nóis. Tamo junto aí. Um grande beijo. All right. <laughs>